Você já teve um grande sonho? Um grande objetivo que você dedicou muito tempo e esforço? Você também já sofreu uma grande perda? Já teve a sensação de que mais nada fazia sentido para você? Um dos personagens da nossa história de hoje passou por tudo isso seu nome? Lucian, um jovem cidadão de Demácia que desejava trilhar os passos de seu pai Urias, um experiente guardião que desbravava terras longínquas protegendo os vivos dos espectros da névoa negra. Urias tinha planos diferentes para sua família. Talvez pela exaustão da intensa batalha e dos perigos da jornada, seu desejo era ver não só Lucian, mas também seus entes queridos longe destes caminhos dos sentinelas. Enquanto aguardava a oportunidade de se reunir com o pai e tornar-se seu aprendiz, Lúcia seguia ajudando magos que foram exilados pelo governo Demaciano. Ao retornar de uma dessas viagens de apoio, havia uma figura diferente aguardando na porta de sua casa. Era Senna, segurando a pistola relicária de Urias, revelou a Lúcia que seu pai havia sucumbido, enfrentando os espectros da Neva negra. É muito provável que você já tenha passado por situação semelhante. Perder alguém próximo que você admira e sonha em seguir o mesmo caminho não é nada simples. Lúcia não tinha mais seu pai ao lado. Restava agora apenas lembranças e uma decisão importante a tomar Passar a vida lamentando a perda precoce do pai Ou buscar meios de alcançar seus objetivos Então, após alguma insistência, Senna permite que Lúcia a siga E ambos vão para a terra natal do pai de Lúcia a fim de comparecer a um ritual fúnebre chamado de vigília para os sentinelas que partiram No caminho, Lúcia e Senna trocaram lembranças de Urias, confortando um ao outro um amigo em tempos difíceis é um dos presentes mais especiais que podemos ter na vida. Salomão certa vez disse, há amigos mais chegados que irmãos. Finalmente, na terra de Urias, depois que terminou a Vigília dos Sentinelas, nuvens escuras adentraram a costa, criaturas hostis surgiram em meio à névoa, Lúcia foi tomado por um medo e ficou paralisado, Senna, guerreiro experiente, passou a combater as criaturas até que a arma de Urias foi tomada de suas mãos. Lúcia então finalmente agiu, recuperando o artefato, e algo inesperado aconteceu. A tristeza que ardia em seu coração saiu como um feixe de luz da pistola, isso deu algum tempo para que Senna banisse os espíritos restantes e ambos seguiram o caminho. Aquilo era muito especial para Lúcia, não era qualquer pessoa que podia usar uma pistola relicária, e ele, naquele momento, entendeu que o caminho sentinela era o seu destino. Nos anos seguintes, Lúcia e Senna enfrentaram incontáveis horrores que emergiam da névoa negra. A confiança que nutria um pelo outro se moldou em amor e, eventualmente, se casaram em algum momento. Entre perdas e ganhos, Lúcia, enfim, parecia ter alcançado seus sonhos. Finalmente, se tornaram sentinela. Por destino, empunhava a pistola de seu pai Urias e agora tinha ao seu lado o amor de sua vida. Estava totalmente realizado e feliz. E é nessas horas que a gente se esquece do inesperado. Não imaginamos as reviravoltas que a vida nos dá. E então, aconteceu algo diferente do que Lúcia havia planejado. Eles estavam numa missão, num cofre abandonado. Trash, o guardião das correntes, apareceu. Um inimigo perigoso e temível. Senna implorou para que recuassem e se reorganizassem. Mas a essa altura, a confiança exagerada nas próprias habilidades e talvez um pouco de soberba, cegaram Lúcia fazendo com que avançasse imprudentemente para atacar o monstruoso Espectro. Mas era tarde demais. Trash estava em vantagem. Nesse momento, a experiência de Senna e seu amor por Lucian fez com que ela se colocasse no meio do combate, recebendo em cheio o ataque de Trash, caindo ao chão e sendo aprisionada na lanterna. Após esse episódio, Lúcia se viu desolado, quase destruído pela tristeza e vagando por Runeterra. Toda gentileza e amor construído por anos ao lado de Senna, parecia ter desaparecido. O solitário sentinela agora empunhava duas perdas em suas mãos, a arma de seu pai Urias e a arma de sua amada esposa Senna. Por muito tempo, Lúcia empreendeu uma incansável busca por Trash, na esperança de vingar sua família e dar descanso à sua esposa. Definitivamente, Lúcia não era mais o mesmo, estava plenamente realizado, mas fora atraído por achar que era bom o suficiente. Não foi capaz de ouvir os conselhos de alguém que sabia um pouco mais do que ele, sua esposa sendo. E então a perdeu, perdeu quase tudo, cego pela raiva, com orgulho ferido, Lúcia buscou em todos os lugares até finalmente encontrar Trash. A batalha que estava para acontecer não seria fácil, mas Lúcia não tinha mais nada a perder. E então... Isso acaba agora. Como nesse conto de Runeterra. Terra, não temos como prever o que vai acontecer em nossas vidas, ou quanta dor e sofrimento as perdas do caminho podem nos causar. Mas nada disso deve nos impedir de seguir em nossa jornada com sabedoria. Temos muitas habilidades. Você deve ter várias coisas que sabe fazer muito bem. Mas confiar apenas no que sabemos não pode ser suficiente. Em algum momento, sempre precisamos de algo mais. Jesus, certa vez, disse, de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Em outras palavras, você pode ter tudo o que quiser e ao mesmo tempo não ter nada. Ou pode perder o que você tem de mais importante, de mais especial na vida. Nosso herói trilhou seu caminho de redenção e recuperou parte do que havia perdido. Foi salvo de si mesmo. Será que você também não é como Lúcia?